Hoje estamos aqui num formato diferente. Eu vim aqui para a minha adega para falar-te aqui sobre investimentos em vinhos, porque acho que é o local mais apropriado para falar deles, ok? E como tu já podes estar a ver, nós temos aqui vários espaços, eles estão com coordenadas, ok? Estão indicados com letras e números, consoante as linhas e as colunas, e isto tem uma, uma organização, ok? Está, está organizado por região, por região vinícola, tanto em Portugal, que vai desde lá atrás do Minho até, oh, por isso vinhos verdes, assim lá atrás, depois tem a região de Douro, atrás dos Montes, mas lá para trás também, é, aqui já é Douro, então, depois é Setúbal, Alentejo, Algarve, Ilhas, é por aí fora, e depois há aqui alguns vinhos estrangeiros, que é espanhóis, franceses, alemães, austríacos, tem, italianos, tem aqui várias coisas. Por exemplo, nós temos aqui Ansel Mendes, dos vinhos verdes, okay? um dos melhores produtores da bairrada, Luís Pato, com este baga 2017. Do Douro, um reserva, duas quintas, é okay? um vinho muito especial. Mas também o Esvalado, que eu tanto, tanto gosto, é uma quinta absolutamente incrível de Lisboa, vinha do Carmo, ok, da Setúbal com esta herdade da Espirra Reserva 2017, 17 com este cartucha, ok, cartucha é sempre um nome sonante, do Alentejo temos Paulo Oriano, um grande produtor aqui com esta tinta grossa que é uma, um vinho muito raro, ok, este mesmo raro, já, já se encontrou muito pouco no mercado, eu tive um desafio tremendo para os encontrar, ok? E este absolutamente magnífico arte da Herdade do Freixo, que é, enfim, é uma arte vinícola, uma arte de produção absolutamente fantástica, ok? E depois ainda temos alguns franceses, como estes fantásticos de Javier Vignon, ok? E ainda temos este absolutamente magnífico, também do mesmo produtor, é provavelmente um dos melhores vinhos dele, se não mesmo o melhor, ok? Por um preço bem adequado, é fantástico, ok? Muito bem, estas são algumas das garrafas que nós temos aqui, depois, noutra altura, noutras circunstâncias eu posso-te mostrar mais da produção que temos aqui, mas o que eu te queria trazer hoje é sobre os investimentos em vinhos, Consideraste o vinho como um ativo financeiro, não só com uma parte de consumo, que talvez já o faças e com muito gosto, e ainda bem que o fazes, que é, gente de família, de amigos, é sempre um bom momento para comemorar. E nos palatos lucrativos, que é, espero que, que sigas os palatos lucrativos no nosso directo semanal, onde nós abrimos uma destas garrafas enquanto falamos de mercados financeiros, mas para além disso, para além de tu consumir o vinho, tu também te podes tornar um investidor no vinho, que é, Tu podes investir neste ativo financeiro que é o vinho. E porquê que os vinhos são interessantes do ponto de vista de investimento? E atenção, não estamos a falar de um vinho qualquer, ok? Há, há aqui alguns vinhos que eu também tenho que são mais bebidos no dia a dia e a produção é muito grande e apesar de serem bons, não são propriamente considerados para investimento. Estamos aqui a falar de investimentos em vinhos premium, ok? Em vinhos mais premium, vinhos que normalmente atingem preços bastante altos, mas mesmo que não sejam os mais caros de todos, porque atenção que há vinhos a, a custar dezenas de milhares de euros, ok? É uma garrafa, só uma garrafa dezenas de milhares de euros, mas há vinhos que, se calhar, na casa dos 100, 200 euros, também tendem a valorizar com o tempo por uh, devidas circunstâncias, que okay? Fazem com que esse vinho venha a valorizar ano após ano e por isso é tido como um investimento. E porquê é que os vinhos premium são interessantes para nós considerarmos numa carteira de investimentos diversificada? Quer que tenhas ações, imóveis, obrigações, criptomoedas e também vinhos, ok? Quero aqui com este vídeo dar-te esta informação para tu considerar, pelo menos, ok? Já sabes que não é recomendação de investimento, mas é para que tu consideres o vinho como um potencial investimento. E o que acontece é que os vinhos tendencialmente performam bem em períodos de inflação mais alta, como a que estamos a viver recentemente, não é? já desde finais final de 2021 para agora, com a inflação mais alta, os vinhos performaram bastante bem. E em alturas em que muitos outros ativos financeiros acabaram por performar mal, apresentaram desempenhos mais negativos, aqui os vinhos tenderam a valorizar. E como é que os vinhos valorizam? Aqui duas ou três indicações de como é que estes vinhos premium podem valorizar. Uma, em primeiro lugar, é pela raridade das garrafas. Ou seja, se uma dada quinta, uma dada herdade, um dado chateau em França, uma dada propriedade desenvolve apenas, sei lá, 5 mil garrafas em vez de 50 mil, isto faz toda a diferença. Em princípio, sendo um vinho de menor produção, pode tendencialmente a ter preços maiores. Depois também o próprio nome da propriedade, o próprio nome da instituição que, que faz o vinho. Muitas vezes nós temos aqui produtores centenários, já, já produzem vinhos há mais de dois séculos, okay? Por exemplo, na região do Douro e assim, temos realmente propriedades a produzir há muitos, muitos anos. Isto pode fazer com que o nome seja altamente conhecido na praça, isso quer dizer que são, são bastante conceituados, são já pessoas, são entidades bastante conceituadas e de repente, os seus vinhos vêm sempre para preços acima da média, ok? Em terceiro lugar, também pode acontecer que um dado crítico de vinhos, que alguns bastante conhecidos, como Robert Parker, por exemplo, é talvez o mais conceituado de todos os críticos de vinhos do mundo, de repente, se ele prova um vinho, se faz uma prova cega de um vinho, e lhe dá uma pontuação bastante alta, isso vai fazer com que o preço aumente, ok? Imediatamente é, é um no-brainer, imediatamente assim que Robert Parker diz que um vinho vale 95 pontos em 100, por exemplo, de repente o vinho dispara de preço no dia seguinte, ok? E, e estas são algumas formas que tu tens de ver os ativos em vinho a valorizar e por isso a mensagem que eu te queria deixar aqui hoje é para tu considerares este, este investimento em vinhos. Okay? Procura, há várias instituições que começam a fazê-lo, também. Toma sempre atenção, como em qualquer ativo financeiro, na credibilidade da instituição, na performance de longo prazo da instituição, ok? Não olhe só para dados do ano passado, olha também para dados anualizados dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, se tiverem 10 anos de, de dados, ok? E acima de tudo percebe qual é a relação que eles têm com os investidores. Como é que eles te contactam, como é que realmente as coisas te asseguram que estás a investir com segurança, passo o plenarmo, ok? E por isso eu queria te deixar hoje aqui com esta vontade de considerar os vinhos premium como investimento. Eu vou procurar trazer uma pessoa especializada no tema aqui para ti também, para te ajudar nesta demanda, nesta procura de diversificar os teus ativos financeiros, ok? Eu pessoalmente também já invisto há mais de um ano em vinhos premium, estes que tu vês aqui são para consumo, depois há alguns que nem sequer estão cá na adega, que são mesmo para valorizarem com o tempo, alguns se calhar em 2, 3 anos estão a ser vendidos, outros é para estarem 10 anos ou mais no, no portfólio, ok? Então, ações, foco no longo prazo, e porque é o, é o longo prazo que nos traz verdadeiras rentabilidades no investimento, seja em que tipo financeiro for. Por isso, Tens aqui, tens aqui esta informação, espero que, que faças bom uso dela. Diz-me aqui nos comentários também se já conhecias este, este tipo de investimento em vinhos premium. Se nunca tinhas ouvido, se quer falar dele e estás a ouvir agora pela primeira vez, e, e se potencialmente vais considerar começar a investir em vinhos assim que tiveres mais informação para o fazer? Ok? Diz-me aqui nos comentários que eu gostaria de saber e agora. Vou escolher aqui um para fazer um brinde lá em cima. Ok? Até já. Um forte abraço para ti.